Muito boa noite a todos. Boa noite. Tem alguém vindo pela primeira vez aqui? Bem, todos sejam bem-vindos, inclusive aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook. Sejam mais uma vez bem-vindos. Meu nome é Fernando Toledo, sou voluntário aqui na casa. E vou trazer para a nossa reflexão na noite de hoje o tema que está no Evangelho capítulo 9 bem aventurados, os mansos e pacíficos. Alguns, alguns tradutores colocam lá ah, brandos e pacíficos. É praticamente a mesma coisa, né? Então é uma alegria grande. Quem faz a preleção, o a, Bânia, a Dilson, sabe que é emocionante a gente estar aqui, né? Então, convido a todos para que nós façamos uma pequena prece para prepararmos o ambiente já está preparado Mas nós vamos nos preparar um pouco mais Para começarmos a prevenção da noite de hoje Então vamos Bater um papo com Jesus Ele nos sauda Ele diz que Sempre que dois ou mais estiverem reunidos em seu nome Ali ele estará presente Mestre, nós temos a certeza da sua presença entre nós Você que quando aqui esteve nos deixou um legado muito grande, nos deixou esses ensinamentos contidos no Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec, com muita propriedade, com muita dedicação, escreveu tudo aquilo que nós podemos aprender com relação àquilo que nós, dentro daquilo que nós temos que nos comportar como seres humanos, como irmãos nessa nossa jornada evolutiva Mestre amado nós que agradecemos mais uma vez pela oportunidade de nós estarmos aqui nessa atual encarnação vindos de outras encarnações sempre aprendendo sempre levando em conta que as encarnações são como se nós estivéssemos numa escola nós repetimos de ambos mas nós temos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, fazendo o ano de novo, mas com uma grande vantagem. Nós temos conhecimento daquilo que nós aprendemos no passado. Então, a chance de errarmos é muito pequena, mas nós temos a chance de aprendermos muito mais, muito, muitas coisas melhores para a nossa evolução. Mestre querido, nós agora vamos fazer aquela dação, que está no sermão do monte que uh, os apóstolos pediram para que uh, Jesus ensinasse uma oração e ele sabiamente no sermão da montanha, da montanha introduziu o um Pai Nosso então assim começa Pai Nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino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 As bem-aventuranças, e a bem-aventurança que nós vamos fazer referência hoje, então, é dos mansos ou brancos e pacíficos. É, o Sermão da Montanha, então, como nós já fizemos a referência, ele é um discurso que Jesus fez, onde ele coloca todo o ensinamento para o nosso comportamento, para a nossa evolução moral, para tudo aquilo que nós temos que passar, para nós sermos melhores. Para nós sermos mais fraternos. Então esse sermão da montanha. Que ele. Uh, começou a, a sua pregação. Com basicamente 30 anos. E aí. Uh, ele já se preparava. Para o passar pelo martírio. Mas bem-aventurados. Os brancos e pacíficos. Uh, eu, eu dividi em duas partes. Bem-aventurados. Os mansos porque herdarão a Terra. Tem um livro que foi escrito por Edgar Armand, um dos fundadores da Aliança Espírita Evangélica, que chama-se Exilados de Capela. Capela é um planeta na constelação do cocheiro. Quem tiver curiosidade, é só entrar no Google lá e colocar constelação do cocheiro. Está lá, Capela. E essa, esse planeta, ele estava passando já um, um, por uma situação eh, em que eles estavam bem mais evoluídos, tanto fisicamente como moralmente. Mas existiam aqueles que ainda não se achavam em condições de continuar esse planeta. Então eles foram degredados para a Terra. Agora nós somos então os exilados de Capela. Nós vemos aqui, como falei na prece, nós vemos aqui como se nós estivéssemos indo numa escola, aprender tudo de novo. Mas a chance que nós temos, porque Deus é tão bom, que faz com que nós percebamos que muita coisa nós trazemos do passado, as nossas reminiscências. E graças ao bom Deus, nós não vamos cometer esses mesmos erros novamente. Agora, por que, que ele diz então, herdarão a terra? Uma das colocações é essa dos exilados de capela. Porque quando eles chegaram aqui, nós somos descendentes. Eles chamamos de exilados de capela. Quando eles chegaram aqui, eles passaram por uma situação em que eles tiveram que aprender tudo de novo. Mas muitas das coisas que eles trouxeram, eles nos deixaram. Então, muitas, muitas situações, muitas coisas que eles deixaram, parece um tanto quanto para nós desconhecidos, mas não podemos citar dentro da matemática, dentro da astronomia, arquitetura, e as obras que eles deixaram, nós podemos ver. As pirâmides, os jardins suspensos da Babilônia, essas pirâmides aqui do Peru, né? a, a, no México tem muito disso. Então, são coisas que eram um tanto quanto inexplicável Mas agora dá para entender melhor Então quem quiser tem, Eu acho que tem para empréstimo Mas pode ser também Quem quiser comprar Chama-se Exilados de Capela E o nosso planeta então Muitos de nós já falamos aqui no Evangelho Já lemos a respeito disso Nós passamos por um planeta de provas e expiações Mas felizmente Nós já estamos entrando o mundo de regeneração. Como que nós sabemos disso? Por quê? O mundo de regeneração, ele já está ah, melhorando, porque muito do que está acontecendo hoje no mundo, nós só vemos o lado negativo. Infelizmente, a imprensa, do modo geral, não, ela vende aquilo que interessa, aquilo que o público quer ver. Então, muitas das coisas boas não estão sendo divulgadas muita coisa boa está acontecendo nesse nosso planeta, ele está inclusive passando para um mundo de regeneração uh, vamos fazer uma pequena analogia aqui para que nós uh, entendamos de uma forma mais prática uh, é, é, essas guerras, todas essas catástrofes naturais que estão acontecendo vamos ver como uma tempestade quando vem a tempestade, ela derruba árvores, ela derruba casas, ela faz um estrago muito grande. Mas será que é estrago? Primeiro, depois da tempestade vem a é uma frase, né? Mas depois da, depois da tempestade, as plantas nascem novamente, o sol brilha novamente. As flores, os frutos que caíram vão gerar novos frutos com as sementes que nasceram e o ciclo repete. Então, essa renovação que nós estamos passando de mundo de provas e expiações para um planeta de regeneração, já está se realizando. Então, tudo isso que está acontecendo, a guerra, né, principalmente lá entre a Ucrânia e a Rússia, outras guerras menores, mas que agora, como eu falei, né, é interessante para a imprensa só divulgar aquilo. Não! Pequenas guerras, nós temos algumas guerras nossas interiores pelas quais nós passamos. Não precisa ser só com o vizinho, em casa com o filho, com a mulher. Pequenas guerras. Nós precisamos nos melhorar, nos modificar. E a chance de nos de nos melhorarmos está acontecendo agora. Por quê? É, nós estamos ainda muito sujeitos ao materialismo então nós temos hoje 95% de ocupação material e quanto nós conseguimos 5% do nosso lado espiritual e qual é o nosso lado mais importante? o lado espiritual então o que, é que nós fazemos para cultuar para melhorar a nossa vida pelo lado espiritual é, mas o, a, a terra então ela se encaminha para uma melhora. Esse planeta de regeneração já está se realizando. Muitas das coisas boas estão acontecendo e nós ainda não conseguimos observar. Como eu já falei, o planeta está passando como se nós estivéssemos passando por uma escola, que tem que E a oportunidade que nós temos, então, de permanecer na Terra é nos melhorarmos, nos tornarmos brandos e pacíficos. É, e como que é se tornar brandos e pacíficos? Viver melhor. Já está acontecendo, então, esse, esse processo. Mas o processo está acontecendo não só no mundo material, como também no plano espiritual. Essa renovação está acontecendo. A, o plano espiritual não está mais permitindo aqueles espíritos que têm uma, uma, uma prova muito grande, uma dívida muito grande para passar. Vira agora, ele vai ter oportunidade no futuro. Escola também no plano espiritual. No livro A Gênese, capítulo 18, item 23, diz assim, A regeneração da humanidade não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos os Quantos que são predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo? Assim, não sempre os que voltam são outros espíritos. São com frequência os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra forma. Quando nós desencarnamos, nós passamos para outro lado como forma de aprendizado. Se nós temos as nossas sucessivas encarnações... É para isso. Nós vamos para lá também para aprender. Mas desde que nós estejamos predispostos já aqui. Quando passar para o lado de lá fica mais fácil. E quando reencarnar então, mais fácil ainda. Porque como nós somos herdeiros, esse lado de capela nós vamos nos chamar, chamar de herdeiros. Nós somos herdeiros de nós mesmos. O mundo que nós vamos encontrar nas nossas sucessivas encarnações, Muita coisa que nós semeamos e plantamos, plantamos, vai estar aqui. Então, por isso somos exilados e capela, mas ao mesmo tempo somos herdeiros de nós mesmos. O déjà vu, como muita gente já passou por situação, é que fala assim, eu já passei por isso antes e nunca, nunca ninguém falou nada, nunca ninguém disse nada e a situação é da lembrança daquilo que nós já passamos. Então, esses flagelos destruidores Que nós estamos falando As tempestades, as catástrofes Catástrofe fica um pouco pesado Mas ah, As tsunamis, os terremotos As guerras São necessárias E elas não destroem só os corpos Elas não destroem Aliás, elas destroem Só os corpos, elas não destroem O espírito Por isso que nós passamos por outro lado, e retornamos para cumprir a nossa jornada. No livro dos Espíritos, questão 740, nós temos a seguinte pergunta que Kardec faz para o Espírito de Verdade. Não serão dos fragelos igualmente provas morais para o homem, por, por, porém no abraços com os mais com as mais aflitivas necessidades, e a resposta. Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhes oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo. C ou não domina o egoísmo. Uh, então, bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados, o item 2, bem-aventurados os pacíficos. Uh, nas bem-aventuranças, nós temos lá, bem-aventurados os puros de coração, uh, Um dos itens é, deixar e deixar a minhas criancinhas. Nós, Somos crianças um dia. Mas o coração puro das crianças. Essa é essa referência que ele faz aqui. Grosseiramente para nós. Não um, um, entrarmos no assunto. Porque o nosso tema é do capítulo 9. Puros de coração. As crianças não são puras de coração? A maioria já presenciou a briga de crianças na escola. Mas não demora minutos. Daqui a pouco estão todos juntos novamente. Abraçando, beijando, brincando. Isso são é pureza de coração. Ela não leva rancor. Lá na leva Raiva. Agora, outro, outra bem-aventurança é os misericordiosos. Nós somos fraternos uns entre os outros. Nós aprendemos dia a dia. Então, temos que ser misericordiosos uns para com os outros. E quem são os pacificadores? Já que o item 2 então agora é: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. São aqueles que reconhecendo então, a necessidade de evoluir, a necessidade de, nessa atual encarnação em que nós convivemos com muitos deles, mas temos histórias, temos elementos, que não é da nossa geração, mas que existe uma lista muito grande desses pacificadores. Vou citar alguns aqui. Gandhi, Gandhi deixou uma frase. Seja a mudança que você quer ser no mundo. Gandhi, ele foi um ativista, mas ele lutou pela independência da Índia. Ele fez de tudo. As greves que ele fazia eram greves todas pacíficas, greve de fome, greve de passeata, sem levantar uma arma, sem levantar uma pedra sequer. E, infelizmente, em 1948, ele foi assassinado por hindu o que, que ele conseguiu? Ele conseguiu, entre os, no, com a, essa atividade dele, ele conseguiu apaziguar os fumbandos hindus. Mas qual foi a nossa surpresa? Como um o hindu assassinou Gandhi? É, o pastor Martin Luther King. Martin Luther, Luther King, ele era também um defensor da liberdade de direitos. Ele era um defensor também contra o racismo. E é, uma, a frase, é uma, uma frase muito famosa e muitos conhecem. Em inglês ela diz assim, I had a dream, eu tenho um sonho. Ainda sonho que a guerra chegará ao fim. E os homens transformar, transformarão as espadas em arados e as lanças em machados. Então, muitos são os que foram pacificadores. Irmã Dulce. A irmã Dulce tem histórias, histórias, histórias. Daria para nós ficarmos a noite toda contando. Não só a irmã Dulce, as outras também. Mas uma da irmã Dulce é que ela começou a cuidar dos moradores de rua e não tinha um não tinha lugar para ela cuidar. Ela levou nos arcos da igreja do Bonfim, na Lapa, em Salvador. Mas, para surpresa dela, o padre pediu para ela se retirar porque os mendigos estavam atrapalhando. A entrada dos fiéis na igreja E os turistas Quem que é o pacificador? E também Ela foi então Para o um mercado de peixe Um lugar que tinha espaço Para abrigar Os favelados, os irmãos de rua De novo A surpresa, poder público Pediu pela se retirar. E ela persistente Pacificadora podemos chamá-la né? Persistente para onde ela foi? Ela pediu permissão para as irmãs do convento que ela frequentava para usar o galinheiro. Outra surpresa, o galinheiro se tornou um albergue. E hoje, no lugar do albergue, é o Hospital São Antônio, fundado pelo irmão Quem são os pacificadores? É... Chico Xavier, Esse dispensa um pouco de comentários, né? Dos mais de 450 livros Ou textos que ele escreveu Ele não ficou com um centavo Tudo ele reservou Para quem precisava é, O evangelho que ele fazia Debaixo do abacateira Era a coisa mais humilde A coisa mais simples que podia ter E Esses direitos autorais Também Ele destinou a instituições de caridade Mas Tereza Maria Tereza também tem história. É, ela, ela ajudou a socorrer e abrigar os que sofriam de AIDS, principalmente. Também ela abrigou crianças que sofriam com a guerra do Líbano. Nós acabamos de falar de guerra. Há quanto tempo isso aconteceu? 1949, da, da, da, a fala da Irmã Dulce. Desculpe, da Maria Tereza. Divaldo Franco. Divaldo Franco, em Salvador, ele fundou também a Mansão do Caminho. Na Mansão do Caminho, hoje, é um espaço muito grande. Fica no bairro Paul da Lima, quem nunca ouviu falar. É, tem escolas, tem uh, universidade. Uh, alunos e alunos e alunos que passaram por essas escolas, muitos deles, deles, Divaldo adotou como filhos. Tem até histórias engraçadas que nós podemos contar, mas mais um pacificador. A, a música do Mando Cordel, Cordel A Paz, é, ela é cantada num numa encontro que Divaldo faz todo ano. Esses dois anos que passou foi virtual, mas ele faz, fez em vários países do mundo, faz em muitas cidades do Brasil, eu já tive a oportunidade de ir em Amparo. Amparo, ele tem esse, esse, esse evento que é a paz. São convidados, esse evento ele não tem caráter político, religioso, nada. Ele se consorcia com a prefeitura e durante o dia eles fazem caminhadas, né, de impressão, fazem consulta, a, a, fornecem cesta básica, alimento. E à noite, quatro ou cinco aí são religiosos, mas ele é um deles que faz a palestra, é convidado o um pastor da igreja evangélica o um bispo da diocese de Amparo ele, Divaldo, um espírita e já veio a de Coen e no final das palestras sempre tem uma apresentação musical, já veio a roupa nova já veio o maestro aquele que tem um problema na mão, o João Carlos Martins então vejam, a paz é fácil de conseguir nem tanto, né? Mas é fácil. Nós temos que batalhar para isso, mas não batalhar guerra. Fazer com que a paz aconteça. A paz começa dentro de mim, como diz a música. Ah, então, essas figuras que nós estamos falando aqui, nós temos uma aqui para nós, né? Muito especial: Francisco de Assis. E ele defendia a preservação da natureza, até que ele chamava os seres de Irmão Sol, Irmã Lua, Irmãos Animais, né? Ele é padroeiro da Itália, é padroeiro da, dos ecologistas e a sociedade que nós vivemos hoje, nós poderíamos aproveitar e imitar Francisco na, na relação que ele teve com os leprosos. E quais são os leprosos do nosso tempo? É, ele abraçou essa causa. São moradores de rua, que nós podemos dizer, é, pessoas que têm é, problema com doenças contagiosas, viciados, pessoas com tendências, pessoas que vivem em situação de extrema pobreza, vulnerabilidade social. Então, o que Francisco cuidou no passado, lá pelo ano 1180, 1226, que ele nasceu e desencarnou, é, nós poderíamos fazer isso hoje. Muita gente está fazendo. Muitos são pacificadores. Nós fizemos referência a alguns aqui, né? Tem a, a irmã do Dom Paulo Evaristo Arnes. Não me lembro o nome dela, mas ela morreu servindo no Haiti, no terremoto que teve no Haiti, Cuidando de crianças, fazendo aquilo que ela mais gostava. Então, trabalhar pela paz é sem querer. Mas a paz do mundo, como diz a música, começa em mim. É, é diante da, da minha reforma interior, que nós ouvimos muito falar dentro da doutrina espírita, né? reforma íntima mas a paz no mundo começa em mim. Eu só posso ter paz no mundo se eu tiver paz dentro de mim, se tiver paz dentro daqueles que me rodeiam. Eu sou também um pacificador. Eu não sou só manso, eu também sou um pacificador. E Francisco, ele fala a primeira frase, inclusive aparece na tela, aqui é o fundo de tela do nosso computador, a primeira frase, como é que diz? Senhor, Fazei de mim um instrumento de vossa paz. É, onde o ver ódio, que eu leve o amor. Né? A, a, a oração que atribuída a São Francisco é simplesmente emocionante, para que nós tenhamos paz dentro de nós. E a, a figura que nós não podemos deixar de lado, que essa é a principal, o príncipe da paz, quem é? O nosso querido Mestre Jesus. Então, ao iniciar a, a vida pública dele, a primeira mensagem que ele trouxe foi o sermão da montanha. Montanha é uma, uma forma de dizer que ele se elevava, mas Jesus, até naquele tempo Jesus sabia como falar com o povo. Ele sabia a direção do vento, ele sabia o local onde ele estava, então muitas das vezes ele estava em cima de uma pedra, por isso se fala sermão da montanha, mas outras vezes também, a plateia estava numa encosta, tipo uma arena romana, e ele embaixo. Então, até isso, ele tomava cuidado para que todos ouvissem a voz dele. É, nós, no nosso curso de nos, nós né, já ouvimos os, preletor, os, os que dão o curso dizerem assim, quando você falar, fale como se você estivesse falando a velhinha surda que está no fundo da sala. Olha... A forma com que Jesus fez a, a, a, O sermão da montanha Sempre que ele fez a pregação A pregação, né? a pregação. É, Então Esse sermão do monte É o, o Como é que eu posso dizer Um código né? Um código para que nós Nos melhoremos nessa nossa vida Para que nós tenhamos a, a paz dentro de nós E a paz que o mundo precisa É do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo eu vou me ater aqui ao item 5 porque ah, senão tornaria um pouco longa a nossa eleição mas eu pedi que vocês também leiam o item 6 que é afabilidade e doçura tem tudo a ver com o que nós estamos falando hoje aqui, o item 7 a paciência o item 8 Obediência e resignação Mas vamos falar aqui Do item 5 então De o Evangelho segundo o Espiritismo Onde é, Começa assim Mas como entender o significado Dessas palavras Bem-aventurados aqueles que são mansos Porque possuíram a terra Se Jesus havia recomendado Renunciar aos bens desse mundo E prometia Os do céu Fica um tanto quanto incoerente, né? nós ergaremos a terra, mas ele disse que meu reino não é desse mundo olhem a, a colocação o homem, enquanto aguarda os bens do céu tem necessidade dos da terra para viver alguém aqui consegue viver sem beber e sem comer? não deixa de ser um lado material nosso é, o que Jesus recomenda então é que não se dê aos bens da terra mais importância do que os bens do céu aquilo que eu falei no começo 95% nós estamos ligados à materialidade e 5% a espiritualidade vamos reverter isso é, por essas palavras Jesus quis dizer que até agora os bens da terra foram um privilégio exclusivo dos quais os violentos se apossaram em prejuízo daqueles que são mansos e pacíficos que frequentemente esses não têm o necessário, enquanto os outros têm em excesso. Isso ele vivia lá no tempo dele, quando ele esteve aqui, entre os romanos principalmente, e entre os, os próprios, das castas, os judeus, os publicanos, todos aqueles, que tinham também isso, né? uma, uma parábola que ilustra muito bem isso, é a palavra do bom samaritano, Passou o padre E não deu Não é o padre da Igreja Católica tá? O padre da época O padre Nem deu bola para o sujeito que estava caindo lá Depois veio o um publicano A mesma coisa aí veio, um, aí veio um samaritano Que era uma das, das castas Chama, chama cascas é, Mais odiada entre eles Porque eles eram Realmente aqueles que praticavam Aquilo que Jesus depois deixou para nós Que é o cristianismo Já tinha isso lá naquela época Então Promete Jesus Que a justiça lhe será feita Assim na terra como no céu Porque Eles serão chamados filhos de Deus Quando a lei do amor E da caridade For a lei da humanidade Não havendo mais egoísmo O fraco e o pacífico Não serão mais explorados bem esmagados pelo forte e pelo violento. Então, diante dessas colocações do Evangelho da noite de hoje, uh, nós temos a oportunidade de sermos um pouquinho melhores a cada dia. É só nós observarmos e refletirmos. Quem faz o Evangelho do Barco percebe que as lições sempre são de cunho moral, Sempre são para nos elevar. Sempre são de forma que nós façamos uma comparação no que diz aquilo com a atualidade. O Evangelho parece que foi escrito o mês passado. Quem faz o Evangelho no lar percebe isso. Então, as lições contidas no Evangelho são ótimas para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento. Então, que sejamos verdadeiros mansos e pacíficos e que Jesus continue a permitir que nós sejamos esses pacíficos, assim como, como esses que eu citei e tantos outros que anonimamente continuam trabalhando para o bem. Eu quero encerrar aqui fazendo a oração de São, que é a São Francisco e que nós vamos prestar bastante atenção nas referências que ele faz porque se é um pacificador ele leva o bem onde quer que seja Senhor fazei de mim um instrumento de vossa paz onde houver ódio que eu leve o amor onde houver discórdia que eu leve a união onde houver dúvida que eu leve a fé onde houver erro que o leve a verdade. Onde houver desespero, que o leve a esperança. Onde houver tristeza, que o leve a alegria. Onde houver trevas, que o leve à luz. Ó mestre, fazei com que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é tanto que se recebe. Perdoando o que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que Jesus nos abençoe a todos.